Ok, isso era óbvio para todos, Sonic the Pro Trouble, 16-bit, é claro que eu ia jogar o mais cedo possivelmente imaginável. Ah, tinha um outro fangame que eu poderia jogar antes, que foi lançado antes, mas... Hum, já temos um grau... <risos> o Knuckles aparecendo ali por detrás, isso é um belo detalhe. Enfim, eu já configurei tudo que eu tinha que configurar. Nossa senhora. Uh, absolutamente trucidei. Não tem controle de volume, né? Não tem controle de volume. Absolutamente trucidei aquela palavra ali. Me desculpe por isso, mas... É, o jogo tem... Uh, modo 16x9, widescreen, normal. Eu me lembro uh, da última vez que... Uh, não era assim. Oh, peraí, eu queria alterar os personagens ali. Ok, aparentemente você não tem opções ainda, mas... Isso aqui é, novamente, mais um jogo que está tentando ser Sonic 4 imediatamente após uh, Sonic 3 e Knuckles. O que é esquisito, considerando que Sonic Chaos acontece antes de Sonic Triple Trouble. Mas, uh, tudo bem, os remakes atuais estão reescrevendo o canon completamente. O Sonic Chaos... remake... provavelmente nunca vai ser lançado. Provavelmente é mais um outro projeto morto e... não muito que a gente possa fazer sobre isso nesse caso, mas... e eu me lembro de ter jogado essa abertura aqui na Sage. Eu acredito que isso não tinha drop-dash ainda, mas eu posso estar completamente enganado. Uh, decepcionantemente não temos possibilidade. Oh, os efeitos sonoros são altos! Os efeitos sonoros são realmente altos! Os efeitos sonoros são realmente, realmente altos! E eu vou abaixar o volume nesse instante, o que é uma pena. A gente não vai poder admirar a música como deveria. Mas enfim, temos o peel-out. Será que esse é o peel-out que te É, yeah, você fica invencível por um pouco de tempo. Será que você segurar por um monte você fica super invencível? Enfim, não importa. Se você segurar pra baixo, você fica mais invencível, etc. E você tem a possibilidade de apertar um botão que faz você trocar por Tails. E olha só que coisa incrível, você pode carregar o Sonic aqui isso... Isso certamente vai causar uh, o gameplay a ficar interessante no futuro. De uma maneira que eu aprovo. Oh, ah, yeah. e você fica preso aqui fica confuso. aí ah, então, de repente... Aí ah, então, de repente... Eu percebo que eu tenho que trocar de personagens. É, ok, eu pensei que, sei lá, o robô do Ovo da Morte fosse cair ali do teto, mas não. Isso é o um tutorial de, ei, imbecil, você pode trocar por Tails. É, mas é, aqui está o robô do Ovo da Morte destruído, uh, que aguentou muito bem a queda aqui nessa versão do jogo. Mas é, só simplesmente tem o Super Sonic aqui pra trucidar completamente esse chefe. Ah, me pergunto se eventualmente vai ter uma versão completa desse chefe que você vai enfrentar sem Super Sonic, porque isso seria uh, legal se acontecesse. Bom, pra falar a verdade, até até a gente chegar lá eu vou conseguir o Super Sonic, então deixa pra lá. Ok, Sprite do, do Sonic Mania, isso aqui é definitivamente foi feito a demo. Antes do Sonic também, então... yeah Ok, parabéns! Eggman, você imediatamente conseguiu uma esmeralda de graça. Isso vale alguma coisa? A propósito, tema uh, do Feng... Aquele não era o tema do Feng. Era simplesmente o tema do chefe. Isso aqui é, li é literalmente idêntico. Não, não vou dizer que é literalmente idêntico ao que a gente jogou na demo, mas agora nós temos videogame em absoluto... Olha, eu instintivamente fico tentando utilizar o Insta Shield. aqui, é uma pena que posso realmente fazer isso. Conte-os agora eu vejo. É, claro que você tem as molas aqui. As molas são obrigatórias. Isso aqui não é Turquoise Hill, até isso acontecer. Isso não é Turquoise Hill, porque Turquoise Hill é de Só Chaos. Então, deixa pra lá. Eu não prestei atenção no nome dessa fase. Ah, uh, tudo bem, vamos não questionar isso, que é melhor no fim das contas. Como é que o estágio especial vai funcionar? Eu vagamente me lembro uh, de onde os estágios especiais ficam. Oh, mecânica interessante. Uh, vagamente me lembro de onde os estádios especiais ficam e em Sonic Triple Trouble. Mas eu provavelmente vou ter que reaprender aqui. Porque eu decidi que ir pra cá era uma boa ideia. Porque só é simplesmente me levar pra esse traducer aqui, etc. Tem um caminho ali que eu poderia uh, ir pra baixo, mas tudo bem. Ok. Hey, Tails. Me dá um help aqui. Isso aqui provavelmente vai ser o uh, X um Play que vai ser bem mais lento do que.. A maioria, simplesmente por mérito da gente ter ah, o Tails disponível em todos os momentos como uma função de. Ok, eu só me lembro de ter um monitor no caminho de baixo. Não sei se isso vai ser é algo que vai continuar sendo aqui, mas. E em todo momento aqui eu penso. Ah, os escudos são individuais? Isso é realmente esquisito. Não que eu ache isso ruim, ok? Aquilo não é simplesmente um fundo de tela e... Ok, eu estou interessado em ver o que tem aqui, então tudo bem. Sendo que, sei lá, ter o Tails disponível em todos os momentos possíveis aqui é algo que vai fazer uh, coisas diferentes com o level design aqui. Bom, esse é o caminho que você seguiria se você fosse por aquele caminho. Eu vou, tipo, tentar... Quer saber? Vou ficar com o Tails agora. E deixar o sonho pra lá, porque, tipo... O Tails está com o escudo. Oh, isso é, pra falar a verdade, uma maneira interessante de... Te incentivar a trocar de personagens, além de... Uh, utilizar as habilidades respectivas de todos. Mas é ok, nós temos pontes que caem. Aposto, tô gostando do fato de eles estarem... Utilizando os Crab Meats Bicolores uh, que, espera um instante, uh, foram originados no Sonic 2 de Master System, como todos devem se lembrar, certamente. Bom, uma parcela, uma porcentagem, uma pequena porcentagem. Uh, sem dúvida alguma, muito longe de todos. Eu já estou acumulando uma quantidade bem boa de vidas aqui e isso me deixa feliz. Ah, oh, eu ainda não testei se o... Eu... Ok, o Tails não pode fazer super peel-out. Ok, o Sonic... Ah, yeah, o Sonic causou destruição ali que realmente não era ideal, mas tudo bem. Oh! O Tails... Não muda de direção imediatamente quando você está voando. O que não faz muita diferença na prática. Mas... Ah, vale a pena mencionar. Olá! Corrida até Esmeralda! Ok, tudo bem. É assim que funciona o estágio uh, especial aqui. E sim, ele é baseado... Oh, que é isso? Faz a gente ir mais devagar. Como eu ia saber, eu não sei. Raios significam isso. A propósito, caso vocês estejam confusos, não sei porque vocês estariam. Eu estive. Eu pensei que fosse conseguir... Um escudo ali, etc. Ah, tem será, alguma maneira de você desacelerar? Ou... Ah, dá pra eu trocar pro Tails aqui por algum motivo. Que eu não consigo explicar adequado... é, adequadamente. Ah, quer dizer alguma coisa? Deixa pra lá. Simplesmente, corrida contra o Fang. O que certamente é diferente das fases... O que é isso? Oh, o que avião? Por quê? A propósito, Tails, como você fez... O Tornado ir pra cá de repente, só que vagamente é o estágio especial de Sonic Advance 3. Do nada. Ok! Absolutamente aprovo esse estágio especial. E eu também aprovo o fato de... Por que a pontuação foi tão baixa ali? Eu não tenho a menor ideia. Uh, extremamente aprovo o fato de que... Oh yeah! Você luta contra o Feng que Eu tinha esquecido completamente disso. Será que eu poderia... Ter atingido. Oh, peraí! Yeah! Sim, eu posso atingir ele no teto. Eu acho que eu nem preciso voar. Agora que eu tô pensando, mas tudo bem. Bom trabalho, Sonic! Uau, esquisito ter o Sonic como segundo personagem aqui sem dúvida alguma, mas eu, eu imediatamente tenho um Dorito na tela. Isso tá me dando memórias daquele jogo Sheet Post da 6 que existia e que era longo demais tinha uma fase de Sonic Roboblast 2 sobre ele. Um, ok, isso aqui é... Só que de repente... Great Turquoise. Isso é o nome dessa fase? Sim, claro. O que não faz sentido, porque nada aqui é turquesa. Isso é simplesmente verde. Verde limão. verde... Extremamente verde. E... Brilhante. O que definitivamente não é turquesa. A turquesa é mais... Ahn... Uh, Verde água do que... É, verde mesmo assim, mas é, eu. Eu considero mais azul do que verde. Então não questionem isso, sem dúvida alguma. Ah, o nome das fases do Sonic Triple Trouble nunca foram realmente os mais memoráveis. Deus. Oh, eu não consegui trocar para ele. Bom, trágico, só que não, considero. Ok. Me pergunto se tem mais de um anel especial por, pelas fases. Isso seria o ideal, mas eu não sei. Eu vou simplesmente seguir pelos caminhos de cima, porque isso é a coisa natural de se fazer aqui. Ah, tem múltiplos personagens aqui. Se, por exemplo, sei lá, a gente tiver... O Knuckles... Oh oh oh, oh, oh, oh, já encontrei! Maravilha! Ficar no caminho de cima, sem dúvida alguma, compensou. Ah, mas é. é, se a gente puder jogar com o Knuckles, apesar ah, da realidade do enredo do jogo... Então vou simplesmente... Ah, eu poderia ter ido rápido ali, mas eu não fui, isso foi um erro. Um... Simplesmente vou rejogar imediatamente o jogo novamente para extrair mais... Uh, uh, uh. Ok, aquilo foi algo certamente, as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais complicadas aqui. Yeah, Feng agora está brilhando em Hidstand e por favor permaneça dessa maneira o máximo possível. Isso é um estágio especial bom. Eu acredito que seria melhor se a resolução fosse maior é, com o funcionamento aqui do scaling, etc. Algo que certamente poderia ser feito. Não, honestamente, eu estava pensando, ah, isso está sendo feito dessa maneira para manter a consistência visual. Mas aquilo não iria realmente negativamente afetar a consistência individual. É meio difícil entender exatamente onde as coisas estão em 3D, com essa resolução gráfica, e eu pensei que eu fosse cair. Um, mas, sim, yeah, eu diria que é mais difícil do que Sonic Adventure... Adventure? Que? Mais difícil do que se identificar em Sonic Advance 3 e mais fácil do que em Sonic Advance 1. Acredito que isso é um equilíbrio aqui. A propósito, eu não mencionei isso até agora, mas os sprites dos Badniks são incríveis. Nunca Badniks no jogo do Sonic foram tão detalhados assim, uh, exceto naquele jogo que nunca vai ser... Oh! Invencibilidade! Exceto talvez... Uh! Remix interessante do tema do jogo. Um, certo, talvez naquele jogo com o original The Character Topeira, que provavelmente nunca vai ser terminado como é a natureza de uh, 90% dos jogos fangames de Sonic feitos. Estamos em cavernas agora. Ei, espera um momento, eu vi, eu vi algo esférico e dourado ali. Eu acho que era somente o Sonic, então uh, deixa pra lá por causa do escudo. Pera aí, eu quero, quero que as anéis... Isso vai nos dar uma música sem dúvida alguma, o que vai ser legal. E isto foi legal. Drop Dash! Que provavelmente isso aqui é tipo uma implementação perfeita do Drop Dash, mas eu teria que fazer mais testes para ter certeza sobre a realidade disso. Meu level design desse jogo até agora é bem incrível. A propósito, a progressão dessa fase aqui tá me lembrando bastante de Angel Island. Act 2, simplesmente subindo nessa cachoeira, indo da esquerda para direita ali, parece realmente o fim ali. Isso provavelmente é uma referência proposital. Ah, esse, esse Pyloud foi bem anêmico. Gostei da mudança da paleta de cores, então. Eu pensei que espero um stunt, algo. Pensei que o chefe fosse imediatamente acontecer ali, mas não é o caso. E eu quero, ok. Aham! Uh -huh. A gente pode não ter o Insta-Shield, mas... Oh! Saiu especial. A gente pode não ter o Insta-Shield, mas a gente... Oh, tá começando a ficar mais rápido. Mas a gente certamente é capaz de utilizar escudos elementais, apesar de tudo. É, eu posso errar ali, tudo... Ah! Como assim? Eu não sei. Oh, você provavelmente não morre quando você cai. Você somente uh, se atrasa enquanto lá que tu te coloca... Uh, de volta na pista, correto? Ou completamente correto? Eu não tenho mais nenhuma outra ideia. Se você apertar o botão todas as vezes no ar, nada acontece. Uh, caso você estivesse curioso sobre isso. Se você estivesse realmente curioso, você podia simplesmente baixar o jogo e testar você mesmo. Mas uh, para quem simplesmente estava um pouquinho satisfeito... Bom, eu disse, a hitbox uh, do tornado é imensa e... Ou oh, tem tempo! Uh, perder anéis ali foi bem ruim. E yeah, é, regras de Chaotix. Absolutamente regras de Chaotix acontecendo aqui. Uh, bom saber que eu preciso prestar mega atenção aqui nesse... Meu Sprite do Tornado é imenso. Uh, e é por isso que eu tive problemas ali. Ok, tudo bem. Vamos seguir em frente aqui e continuar. E eu basicamente venci. Eu acredito, eu tenho anéis suficientes. Oh! Ok, valeu a pena. E isso é uma terceira esmeralda fácil, maravilha. Era tudo que eu queria. Ah, vão ser só cinco estágios especiais ou vão ser seis? Eu não prestei atenção. É claro que vão ser seis estágios especiais uh, com a sétima esmeralda. Estando com Eggman, isso simplesmente faz completo sentido. E agora nós temos, é claro, a tartaruga aqui. Nós temos simplesmente uma t -t tartaruguinha chefe que nem... Uau, isso foi... Nem teve a música de chefe. agora nós temos chefe de Eu lembro disso. Isso fazia parte da demonstração. Coisa que eu tinha esquecido. Eu perdi o meu escudo e eu não sei... Oh! Porque tem essas coisas ali. Físicas de sair quicando em inimigos e chefes. Tremendas físicas. Extremamente satisfatório. Oh, você tem a mecânica de... Uh, girar. Depois de... Ah, oh, não! Uh, Deus, dá um help aqui. Ok, deixa pra lá. Deus, você... Já ajudou o suficiente. Yeah, você pode girar após uh, você ah! passar em mods. Eu vivo não interpretando isso aqui como uma mola a propósito. Uh, excelente remix. ah huh, O Sonic uh, olhando pra cima não tem um, um sprite extra de animação? Eu acho que tinha um sprite extra de animação. É isso que... Parecia sem dúvida alguma pra mim, mas eu não tenho completa certeza. Ah! Eu estou incrivelmente satis satisfeito com o fato deles terem decidido utilizar a música. Oh, uau! A fase simplesmente continua, não tem nem tela preta nem nada. Incrível! Absolutamente incrível! Finalmente o avanço evolucionário que Sonic sempre precisava. Ah, uh, mas. Enfim. Oh, isso realmente incentiva simplesmente jogar o jogo inteiro uh, de uma única vez. Ah, uh, o que. O que que eu que dizer? Certamente eu tinha algo cheio de propósito pra dizer, mas deixa pra lá o jogo me distraiu demais. Oh, eu tenho que fazer múltiplos spin tests aqui. Meu, simplesmente o fato de ter múltiplas uh, possibilidades aqui de você pegar as veraldas é algo tremendo. Eu. Honestamente. Uh, achava que Sonic Triple Trouble não era o mais interessante do mundo. Eu sei que muitos uh, consideram o original uh, o melhor jogo uh, de Master System de Sonic, mas, honestamente bem longe disso, como eu já deixei claro nos meus Let's Plays. Honestamente o melhor deles é, de longe, simplesmente o primeiro, Sonic 1, Feito por Yuzu Koshiro Tipo... É... Yeah, a aspect pode ser decente Mas... Simplesmente não existe Tails, você tá... Sendo um problema aqui? Ok, valeu Oh! Ok, eu não... Tava... Eu, eu suspeitava, mas ao mesmo tempo Eu não acreditava <risos> Ah, essa é uma boa maneira Peraí Os anéis são importantes Isso aqui é literalmente Regras de Chaotix Oh, ok, tudo bem Extremo incentivo para exploração Oh, eu, eu gosto disso, tipo Eu ia dizer que Keorix não fez isso direito Não, Keorix não fez isso direito Simplesmente pelo fato de você só poder uh, visitar o estágio especial uh, no fim da fase uh, Esse jogo, esse jogo tá fazendo direito Parabéns, você é melhor, ou não Ok, eu tô com anéis um suficientes. Parabéns, Sonic Triple Trouble 16 bit Você é melhor do que Knuckles Chaotix. Eu sei que... Isso... Uh, acaba sendo um insulto velado. Eu não sei por que eu tava pensando que isso aqui ia ter uh, controles de Sonic Advance 3. De repente, eu tava preparado pra saltar por cima das coisas ali, mas... Tudo bem, tanto faz. Eu miraculosamente acabei não atingindo nada esse estado especial foi mais fácil do que o de antes. <risos> Ei, apostam quanto que eu vou conseguir Super Sonic uh, nesse episódio? Uh, por favor, não façam apostas. Elas provavelmente são proibidas. Mas na verdade isso seria hilário. Se alguém... Uh, sei lá, fizer apostas... Ok, gimmick nova. Um, Sobre esse tipo de coisa. Para início de conversa não faz remoto sentido porque o vídeo já está gravado. <risos> isso não é uma live stream, mas enfim, se fizesse e alguém denunciasse, a, a Polícia Federal sequer iria levantar um dedo ou ia simplesmente olhar para a situação e dizer: Olha, isso não vale nem a pena o nosso salário, a gente vai simplesmente. Deixar pra lá, a gente tem uh, três jogos do bicho diferente pra detonar hoje, eu digo, como se uh, fosse uh, algo comum, sequer... Uh, oh! Incrível! Se fosse algo comum a Polícia Federal estourar o jogo do bicho, é tipo coisa que acontece uh, de vez e nunca. Então... Yeah. Às vezes eles aprendem mais like, nas caça -niquez. isso é o que acontece. Ei, Fang, desde quando você se tornou tão rápido? Propósito, mais rápido do que Sonic. Confirmado, Sonic Triple Trouble uh, não é canon. A não ser que, sei lá, Fang simplesmente tenha uh, obtido o atletismo demonstrado pelo Eggman no fim do Sonic 2. Uh, ele pode, ah uh, não, ter tipo recebido um treinamento específico Preparando ele pro estágio especial Ok, eu acho que isso aqui vai ser o primeiro estágio especial que eu vou fracassar Eu digo, coletando aqui Ok, ok, talvez, talvez não Especialmente que agora nós estamos no tornado Ah, eu não sei Hum, será que... Ok, isso foi algo... Ah, eu preciso de anéis Droga, o Fiend está mais rápido ah, isso é um problema Isso permanece sendo um problema Uh, eu preciso de raios. Ok, velocidade extra não foi o suficiente. É, yeah, ok, eu acho que isso pode ser considerado um fracasso oficialmente. Raios! Espera o quê? Oh, sim! Absolutamente eu vou tentar de novo. Huh, isso é uma possibilidade. Legal que isso é uma possibilidade. Uh, extremamente, eu posso dizer, inclusive... Ok, eu vou simplesmente... Yeah, raios... Raios no fang, isso é algo que é definitivamente necessário agora. E agora eu tenho pelo menos uma memória essa. Ah, eu tinha que ter atingido ele com raios ali. Enfim, eu tava uh, tentando falar alguma coisa, mas eu me interrompi completamente, então... Ou oh, sim, claro. Tipo, eu tô conseguindo as esmeraldas tão rápido que... Sei lá, vai que tem super esmeraldas aqui. Ah, considerando que o eu... Eggman é, tem uma das esmeraldas... Provavelmente não, mas eu não vou fazer nenhuma afirmação insana aqui sobre tudo o que está ocorrendo, então... É, yeah, ok, tudo bem. A especial aqui é mais longo do que eu imaginaria. Um pouquinho mais longo, mas é mais longo mas assim. Bom, eu acho que o Fang não tem mais nenhuma possibilidade de nos pegar aqui, a não ser, é claro... Que eu seja atingido por alguma coisa feito um contato tabado Coisa bem possível. Olha, yeah, uma coisa que eu absolutamente não mencionei é que lá no menu eu tava dizendo que tinha uma opção é, de escolher se ele se chamaria Fang ou Neck. E eu aprovo que essa opção existe. Sem dúvida alguma. Ah... Mas nesse ponto. Yeah, o genuinamente nome. Ok, Fang the Sniper é o nome japonês, uh, Neck the Weasel é o nome americano. Tudo bem, eu me lembro. Mas é, uh, pra quem. Oh! Estágios bônus existem? O que é isso? E eu repito, o que é isso? Bom, em primeiro lugar, isso é o meu estágio especial favorito. Uh, com stat. Este... Pera aí! Bola S! O que isso faz? Eu não tenho uma ideia. Oh, não! <risos> ok. quer saber? Tudo bem. Uh, Chefe para parece... ser... Knuckles? Ok! Uh, provavelmente o Knuckles não vai ser jogável... <risos> ok, o Knuckles vai ser simplesmente um daqueles chefes que você tem que esperar, não é? É o que parece. Extremamente gostando desse remix. A propósito. Certamente. Sem ironia, essa... Essa música do Knuckles... Bom, a versão original do, né? do protótipo é melhor do que uh, tanto a música do batuque genérico do Michael Jackson, como, bom, do Brad Buxer, uh, se é do Michael Jackson, eu não sei. Enfim, ok, então o Nuggle se mandou. Um, quer dizer, yeah, tanto quanto a música do Howard Drossing, é simplesmente perfeita. Uh, e novamente eu repito. Bom, Feng está aqui. E Sonic novamente demonstrando que, apesar de ser a coisa mais rápida do mundo, ele não tem um tempo de reação muito bom. Eu basicamente não usei o Deus no último episódio. É isso que acontece quando você tem o escudo elétrico. Tem estágio especial? Aqui seria um bom lugar para ter um estágio especial, mas honestamente, simplesmente ter. Ahn. Uh, Ok, simplesmente ter 10 uh, anéis também é uma bela recompensa aqui. Mas é, uh, eu tenho que me concentrar um pouquinho mais em coletar anéis. Simplesmente para merda... Ok, eu posso subir aqui em cima. O que tem aqui, afinal? Oh, recompensas! Você explora e é recompensado. Incrível. Ok, eu ainda não tenho completa certeza de como isso aqui funciona, mas tudo bem. Uh, eu não precisava ter... Muita ideia no fim das contas. Ok, interessante. É oh, praticamente retirada de Sonic Mania, somente com gráficos diferentes, mas tudo bem. É legal você ter a oportunidade de ter o Teus aqui caso o seu tempo de reação seja terrível. Tipo, acabar perdendo permanentemente a possibilidade de pegar o estágio especial era uma das minhas coisas que mais incomodava sobre o Triple Trouble original coisa que eu deixei novamente bem claro antes ah, eu tô começando a achar que esse lugar aqui é onde algo secreto poderia ser colocado e é por isso que eu vou Ok você não pode fazer um pulo duplo depois de uma mola eu pensei que na parede fosse ter um anel gigante aparentemente isso não é o caso a propósito realmente estou fazendo um tremendo de um bom trabalho em ah em ignorar a maioria dos segredos ali, segredos? da gimmick de carrinho de mina e isso é provavelmente por causa de... Oh, não! Por causa da fase de carrinho de mina que, na verdade, é carrinho de mina é de carro de montanha-russa uh, de Super Mario World Central Production 2 Oh, ok, isso aqui não, não é literalmente regras de chaotic você começa com 25 anéis e esse é o tempo... Que você tem, você não pode, tipo, completamente. É, ok. Ou oh, você simplesmente morre se você cair, ok. Você. O que quer dizer? Eu não sei, carrinho de mina em jogo Recto Mario, eu não gostei. <risos> Acho que eu ia dizer alguma coisa sobre você, provavelmente não assistiu, devido a. Uh, a situação das visualizações ali, mas eu não reclamaria muito considerando uh, o quanto eu atrapalhei a mim mesmo naquele let's play, fazendo tudo ser mais longo e mais difícil ao usar um controle de arcade. Tipo, desde controle de arcade para os jogos de luta é bem melhor. Uh, de, digo eu, pessoa que não joga jogos de luta. É, vale a pena pra beat'em ups também, certamente. Eu jogo beat'em ups de vez em quando, isso é verdade. Tem até um Let's Play de Streets of 2 nesse mesmo canal. Um, eu não sei porque esse é o estágio especial da autopromoção de alguma maneira. Oh, pra falar a verdade, yeah, não. Não realmente existe uma maneira de você conseguir Super Sonic antes do fim, porque o Eggman tem a esmeralda em Atomic Destroyer. Ahn. Um, ao mesmo tempo, decepcionante como... nada, é, é simplesmente somente decepcionante. A propósito, gimmick uh, da corda de Hidden Base, eu aprovo, ok. Absolutamente nem tive com medo de processar o que estava acontecendo. Gimmick de Launch Base, muitas coisas acontecendo aqui, certamente. Não, pra falar a verdade, o quanto eles terem utilizado a música do Protótipo lá pro Knuckles, foi algo que eu havia percebido no protótipo e eu fiquei todo... Ah! Também... Uh, mas eu acabei esquecendo. É, possivelmente. Quer saber, se vocês quiserem um jogo... Uh, onde eu vou conseguir o Super Sonic antes da hora... Provavelmente vai ser aquele Hidden Star ou sei lá o que. Eu quero aquela vida ali em cima, a propósito. Isso é extremamente importante pra mim. Uh, Badnik de Sonic CD. Dá pra perceber que é um Badnik... Uh, ok! Oh, o nebo do jogo me dá 50 anéis ali, nem nada. Eu simplesmente atravessei aquele anel inutilizado ali, como se ele não estivesse ali. Isso não me deixa completamente feliz. Sinto que a fase está chegando perto do fim. Tipo, ela já ter o suficiente... Oh, aquela mecânica ali é tipo, uma maneira mais inteligente de fazer... Oh, e aí eu perdi um escudo bom, fantástico. Ah, ok, então Tails, siga em frente aqui. Pera aí, o que, que é o jogo quer que a gente faça mesmo aqui? O que eu fiz? Ah, agora eu estou confuso, mas tudo bem, é nessa direção que eu vou agora e... Ok, eu devo ter aberto algo ali em algum lugar. Não prestei 100% de atenção ali, mas tudo bem, também não precisava. Isso se tornou uma fase de lava, de repente... Coisa que. Uh, Sunset Park certamente não era no original. Oh não! Sonic atingido! Uh, aí, yeah, vamos voltar pro Tails novamente. Uh, será que ele vai ser, tipo, útil pelo mérito. incrível. de sua estatura ser pequena em algum momento? Tipo, é possível. Oh! Uh! Percebeu uma coisa: o Tails não pode girar após uma mola, mas o Sonic pode. Isso. É mais uma coisa que diferencia pra você não simplesmente utilizar o Tails o tempo inteiro pra deixar o jogo fácil demais. Oh, eu percebi um lugar ali que provavelmente ia ter um anel gigante ali. Meu, só essas aqui são longas. Ah, aí você diz. Ah, não tem o um chefe aqui, que esquisito. Mas lembre-se, isso aqui é Sunset Park, onde o chefe é o trem, é o terceiro act. Uh, isso significa que nós teremos um excelente remix agora. Yeah! Ok, como vão ser os controles aqui? Ah, perfeitamente aceitáveis. Não foi aceitável ser atingido a décima... Peraí, isso aqui fazia parte da demo, né? Ah, eu não tenho completa certeza. Mas eu nem tinha visto aqueles anéis. Oh, não! Esse jogo aqui bem podia, sei lá, ter... Primeira morte no jogo, Genuína. <risos> uh, isso aqui poderia rodar a mais do que 60 quadros por segundo. Isso seria bem legal, sem dúvida alguma. A propósito... E yeah, como vocês puderam observar no menu inicial ali que eu mostrei antes de entrar no jogo mesmo... Ah, oh, qual é? Uh, existia a possibilidade de você jogar os estádios especiais em 24 por, 24 por segundo, o que parece um crime. OK, isso é legal. Você simplesmente sobe no trem e agora isso simplesmente é uma fase de trem como... Uh, a fase de trem do Sonic Mania. Esqueci o nome. Tudo bem. Tanto faz, porque isso simplesmente não está na minha mente. Ah, será que aqueles postes que estão passando... Espera pra... um momento. Detalhe completamente desnecessário, mas eu aprovo completamente. O Sonic simplesmente segurando ali para não cair. Uh, Mirage Salon. Mirage Salon Action tem um trem oh, eu percebi um gráfico ali uh, de Wing Fortress sendo reutilizado. Um belo detalhe Oh, peraí a gente vai lutar com outro. Oh! Em primeiro lugar Bell Sprite em segundo lugar. Tudo isso pra simplesmente um... Puff. <risos> é meio anticlimático. Mas... É o ele é anticlimático. Oh, espera um momento. E yeah, vamos interromper a música pra... Mais um estágio bônus? Completamente diferente? Ok, tudo bem. Música que vagamente me lembra de Trap Tower, a propósito. Possivelmente parecido. Oh, uau. Wow. Yeah, e o, o, o Flipper desapareceu completamente. Yeah, não é, não à toa... Uh, que eu fui pego de surpresa ali. Ok. Uh, isso é um incentivo extra pra eu entrar nos estágios bônus. Eu quero descobrir o que está tá acontecendo. Será que você consiga, consegue algum tipo de bônus extra se você conseguir uh, liberar todos os todas as cápsulas de Pednik aqui? Eu não sei. Eu não estava preparado pra isso aqui ser uma fase inteira. Eu pensei que isso aqui é simplesmente fosse um chefe. Coisa que isso aqui certamente não é. Então, é yeah, ok. Isso... É legal, certamente. Agora nós estamos. Ah, isso é túnel aqui especificamente aqui me lembra da fase do túnel de uh, McDonald's Adventure, é, Treasure Adventure. Bom, eu sei que o nome da empresa que fez atrás. É Enfim, tanto faz, não importa. Ei, hey, como assim? Eu quero atingir. Ok, explosões estão acontecendo. Então, uh, deixa para lá. Sonic, você absolutamente tinha toda a oportunidade do mundo de atingir o Fang daquela maneira, mas tudo bem. Eu acho que isso aqui tá funcionando da mesma maneira que uh, funciona verticalmente na Jungle Zone. Bom, aqueles flicks certamente estão mortos, rip pra eles. <risos> um, só que horizontalmente, ao invés de verticalmente. É, vamos para um estágio especial aleatório aqui. Então, ok. Estamos de volta aqui. Música uh, de circo. Vagamente. Vagamente. Potencialmente uma homenagem. Ah, não aprovo a maneira que... Oh, bom. E é assim que você perde todas as oportunidades. E uh, os controles não funcionam da exata mesma maneira que em Sonic 2, etc. Mas tudo bem, não tem problema. Finalmente a gente chega no chefe. Enfim. Eu ouvi uh, pessoas reclamando desse chefe já no passado, uh, dizendo que ficaram estressados. Oh, uau, wow, isso foi bem cortado. Estressados com como isso aqui funcionou, tudo e etc. Gostei do detalhe, etc. E nós já estamos ou oh, não, agora que a fase realmente termina. Enfim, eu estava me referindo à versão original do jogo. E meu propósito era que era fácil, era somente isso que eu queria dizer.